E galera, beleza? de tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e como vocês viram aí no início do vídeo, galera, o Franklin foi preso e foi condenado à morte, galera. Sim, o Franklin vai passar pela cadeira elétrica, moleque. E hoje é o dia. Bom, hoje vocês vão conhecer a nova prisão de Los Santos e o Michael. Tem aqui um objetivo de salvar a vida do Franklin. Bom, como que isso vai ser possível? Nós vamos in se infiltrar com a ajuda aí do Davin Para Vamos tentar entrar dentro dessa nova prisão. Travestido de policial. Então, já conseguimos arrumar um carro de polícia. É... Temos aqui que conseguir... A nossa roupa de policial Acho que aqui não tem essa roupa de policial Ó, aqui Tem essa daqui, ó, mas a gente não Não, não, não Vamos usar essa, vamos usar Essa roupa aqui, ó é, Essa roupa aqui, tipo Será que tem um, acho que não tem um capzinho Muito bem, já temos aqui a roupa de polícia Vocês vão ver que A prisão é de segurança Máxima, muito mais bolada Que aquela que a gente tem lá na região do Trevor e vai ser meio complicado. Pera aí, deixa eu coisar aqui as armas. Eu não sei o que, que vai acontecer. Então é bom a gente ficar bem armado aí, ó. Eu tô, agora sim, agora eu tô com todas as armas. Mas beleza, por enquanto tá tudo tranquilo, ó. Já temos aqui o carro de polícia. E é, o Lester já posicionou um carro blindado pra gente fazer a fuga. Né, se tudo der certo Então, tá tudo esquematizado Aqui Estamos Disfarçado de policial E vamos lá Nessa nova prisão, fica Próximo aqui da casa do Fica próximo Aqui da casa do Do Michael E vocês vão ver galera, aqui o bagulho é Bolado moleque, é bolado Ó, essa aqui é a nova Prisão de Los Santos como vocês podem ver aí, ó, ela não é grande, mas aqui fica só os bandidão aí, os caras que cometeram é, assassinatos dos mais pesados aí. E é aqui que acontece a execução de todos os presos. Então, seguinte, ó, vocês podem ver, ó, segurança máxima, máxima, tem um carro aqui, ó, pra levar os caras que... Ó, pra que desce, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui com mais detalhe Ó, tá vendo aqui, ó Aqui desce os, os presidiários Que são mortos, né? Que são condenados à morte E aqui já leva pro enterro, certo? Mas isso não vai acontecer com o Franklin Hoje é dia da execução dele Mas a gente não vai permitir Que isso aconteça Então deixa eu estacionar esse carro aqui de polícia Que a gente vai ter que entrar Por aqui, ó eu vou estacionar aqui, ó Vou estacionar aqui Já que eu tenho essa permissão, certo? Vou estacionar o carro aqui, ó Então vamos lá, galera Opa Ei, bro, tudo certo? Ó, você viu que os caras não me reconheceram, hein? Vamos entrar na moral Vamos entrar na moral Pra dar tudo certo Olha aí, ó Temos aqui, ó, um preso Recém-preso Um preso recém-preso Caraca E aqui é a entrada da prisão, moleque De segurança máxima Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa E aí, mano, beleza? Chamar os homens de mano é meio complicado, né? Bom, sou novo. Sou novo guarda aqui. Ó, só para você ver aí, galera, o pátio. Onde fica aqui o pessoal. A galera tá no banzinho de sol. Aqui é é o Lester? Nossa, achei que era o Lester, velho. Aqui é onde os caras que vão ser executados Ó, temos aqui mais um detento. Dá para subir aqui. Mas eu não vou por aqui não, eu vou vir por aqui, ó. Ó, aqui fica toda. Eu, eu, eu, não adianta eu, eu ir lá direto porque pode dar ruim, velho. Então. Vamos passar aqui pelo todo, todo o departamento de polícia. Olha aí, ó. Onde um os caras ficam aqui. Aqui tem as armas e tal. Penitenciária. Bem, bem segura, mas com a ajuda do Lester, dos federais, a gente conseguiu entrar aqui nela. Resta saber aonde está o Franklin, velho. A gente não pode deixar que o nosso amigo seja executado. Os caras estão fazendo, os, talvez, os últimos exercícios da sua vida. Vamos descer. Aqui dá pra descer? Não, ali em cima, ó. Caraca, isso aqui é fininho, hein, velho? Olha é pra cá. Será que eu consigo subir aqui? Vai dar pra subir, ó. Então vamos mostrar toda a penitenciária nova segurança máxima. Tem uns helicópteros ali, ó. A gente precisa passar para aquele lado lá, ó. Precisa passar para aquele lado. Então vamos descer aqui. Desce aí, meu querido. Desce! Aí tá de sacanagem, né? Bom, descemos aqui Será que eu consigo... Ó, aqui tá Mais alguns policiais Aqui Dá pra passar? Não Não tem como passar Eu preciso ter acesso aqui A parte de baixo, galera Vamos descer aqui Oh, provavelmente essa aqui era a cela do Franklin oh. Não tem mais ninguém Olha o cara deitado ali viu? E aí, bro Caraca, tem um cachorro oh, Tem outra área ali Deixa eu ver aqui, ó oh. O refeitório, o refeitório dos caras Aqui é o refeitório Fumando aí, irmão? Bom, eu posso ultrapassar aqui que eu sou boladão dos polícia E aqui, ó, onde tá o caixão dos caras que são executados, velho? Aqui é a visitinha das pessoas, a última visita. Tá, eu preciso subir aqui, ó. Eu acho que é aqui, galera. Ali ela espera. Caraca, o que, que o madraso tá fazendo aqui, velho? Bom, galera, chegamos. Olha ele ali, mano. Olha o Franklin. O padre já tá ali. Ou o pastor, sei lá. Pra encaminhar essa alma aí pro, pro céu. Mas a gente não vai permitir não, cara. Caraca, cadeira elétrica, cara. Caraca, que tenso, mano Olha o Franklin, mano Galera Bagulho doido, hein Bagulho doido, cara Bom, a gente precisa entrar naquela porta de trás, ó Bom, provavelmente ele já... Alguns, daqui a alguns minutos isso vai acontecer Então a gente precisa entrar naquela parte de trás Acho que é por aqui, cara Acho que é por aqui, ó. Tá aqui todos os doutores, ó. Os médicos. Ó, chegamos aqui. Meu Deus do céu, cara. Caraca, moleque. Olha a cadeira elétrica, mano. Bom, galera, a gente pode deixar isso acontecer, não. Então, seu guarda. Que hora que ele vai ser executado? Daqui 30 minutos, galera. Então a gente não pode deixar isso acontecer, cara, com o Franklin. Não pode deixar isso acontecer, véi. Vaza, vaza, vaza, vaza, vaza, vaza. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Caraca, moleque. Bora, Franklin, bora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora, irmão, bora, irmão. Isso não vai acontecer com você. Ai, caramba. Meu Deus, meu Deus. Caraca, galera. Caraca, moleque. Onde tá os caras? Onde tá os caras? Meu Deus. Vou pegar uma metraca aqui, velho. Tem que matar aquele policial. Boa. Matamos, matamos. Maluco. Caraca, tem policial pra cacete aqui, viado. Meu Deus. A lá a lá, a lá. Caraca. Pô, levei mais um, levei mais um. Meu Deus, como é que eu ia sair daqui? Caraca, moleque. Vou pegar essa aqui. Tem uma cadência mais alta. Cadê a outra? Essa aqui tem uma cadência mais alta. Caraca, moleque. aí. Meu Deus. Bora, Franklin, bora! Cadê os polícia? Cadê os polícia? Tem uns ali, tem uns ali! Vem, vem, vem, vem, vem! Deixa eu matar esse aqui! A gente vai ter que passar por baixo, Franklin! Caraca, tem muito guarda! Meu Deus! Ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali. Cadê o Franklin? Cadê o Franklin? Vem, vem, vem, Franklin, vem, Franklin. Deixa eu limpar aqui, deixa eu limpar. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Tem alguém atirando lá de cima, velho. Quem tá atirando? Quem tá atirando? Caraca, moleque! Onde tá o Franklin? Cara, vou tentar sair aqui por trás, velho. Tentar tá sair aqui por trás. Mano, tem muito guarda. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Não sei por aqui, não sei por aqui. Boa, boa, boa. Aqui é o melhor lugar. Sai, sai, sai, sai. Meu Deus. Ela tem muito guarda, velho. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Boa, moleque. Galera, o pau tá quebrando aqui. Mano, tem muito policial, velho. Tem muito policial. Precisa sair daqui. Vem, Frank. Vem, Franklin. Caraca, moleque. Vem, Franklin. Bora, bora. Bora, Franklin. Meu Deus, olha a quantidade de policial. Caraca! Bora, Franklin, bora! Meu! O carro tá aqui, o carro tá aqui, o carro tá aqui! Caraca, moleque! Bora, Franklin! Maluco! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem! Vem, vem! Entra, entra, entra, entra! Meu Deus! Sai, sai, sai, sai, sai! Nossa, velho Uou! Estamos com cinco estrelas, moleque! Olha a penitenciária! Maluco! Tem que dar fuga na polícia agora! Nossa, não aí rodei o carro! Rodei, rodei, rodei, rodei! Sai, sai, sai, sai, sai! Boa! Cai da frente! Caraca Sai da frente, sai da frente, sai da frente Ainda bem que esse carro Meu Deus, o carro é rápido demais Ô oh! Vamos ver aqui, vou pegar a rodovia Vamos pegar a rodovia Vamos pegar a do... Caraca, moleque Tem que dar pinote na polícia Caraca, tinha que entrar ali, velho Tinha que entrar ali, tinha que entrar ali meu Deus. Ainda bem que esse carro aqui. Uh! Aqui, aqui. Acho que eu vou cair no bueiro. Vou cair no bueiro. Meu Deus. Sai da frente, vacilão. Sai da frente. Os caras estão metendo bala, velho. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. estão tá na cola, estão tá na cola uhuh! Fuga comigo, fuga comigo Vamos lá Ó, cai aqui no bueiro, cai aqui no bueiro Uou oh! Tamo dando fuga, tamo dando fuga Ai, tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um policial ali. Meu Deus. Lascou, lascou. Uh. Aqui, aqui, aqui. Vamos entrar ali, vamos entrar ali, ó. Aqui é o esquema, mano. Sempre dou fuga aqui, ó. Quer dar fuga na polícia você vem pra cá. Meu Deus, capotei o carro. Também tá que é blindado, moleque. Uh. Caraca, galera! Vamos esperar sair essas estrelas. Vamos esperar sair essas estrelas. Boa. Vamos lá, vamos lá. Caraca, tá tendo explosão. Daqui a pouco sai, daqui a pouco sai. Ainda não, ainda não. Meu Deus, cara, não acaba Velho, olha a minha situação, velho Caraca, moleque Tive uns tiros no braço Mas conseguimos, galera Libertar o Franklin da prisão, moleque Meu Deus, não tô nem acreditando, cara E aí, Franklin, tá tudo certo aí, irmão? Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O Franklin foi preso, conseguimos libertar ele da cadeira elétrica. E é isso aí, se vocês quiserem mais vídeos assim, é só comentar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir, até uma próxima e fui!